Coração cheio de amor e Nossa, que música linda, né? Fagner e Zé Baleiro Que coisa... Baleiro, né? Baleiro? Não, é Baleiro A Zeca Baleiro, é Muito linda a música Ela, ela é profunda Olá! O pessoal já começou, já está entrando aqui no, no live, viu? Uh, agora, então, vamos começar o nosso programa. Tudo bem com vocês? Tudo bem, meus queridos ouvintes da rádio e amigos né, daqui do Face, amigos ouvintes da Rádio Mundial? Tudo bem com você? Como é que passou o final de semana? Foi tudo jóia? Então, tá bom. Hoje eu quero abrir o programa, primeiro, <coughs> agradecendo a turma que se formou na Energia Fria Vibracional Curadora, um pessoal maravilhoso. Gente, vocês não têm ideia do que aconteceu ali? Eu disse, eu não tenho ideia. Uh, sabe, uma turma, é engraçado, um, cada turma é diferente da outra. E, a, e as pessoas parecem que elas estão dentro de uma mesma, pelo menos a maioria, eles estão dentro de uma mesma frequência. É, é, é uma vibração muito semelhante. Eu fiquei muito feliz porque até cicatrizar a ferida, cicatrizou. Até isso foi feito. Às vezes a gente torce para ninguém se machucar, né? Mas de vez em quando <risos> eu já falo assim: gente, põe a mão lá no fogão para queimar um pouquinho, para a gente tirar a queimadura, certo? Porque é, é prática, né? Precisa praticar. Mas é um negócio bárbaro. E para quem ainda não me conhece, eu sou Armen de Gourmandian, estou aqui na rádio há 18 anos. E trabalho com a medicina energética do terceiro milênio. Essa atendo no núcleo holístico, né? Venturium, que é a minha clínica mesmo, em Santana, bem pertinho do metrô. Tão perto do metrô, para quem anda mais rápido, para quem tem mais agilidade, né? Uh, consegue chegar do metrô até lá, no máximo em 10 minutos. Márcia Pugliese assistindo, sucesso para mim, sucesso para você, sucesso para todos nós, né, Márcia? Afinal, nós somos agentes informadores do bem viver, das pessoas, seja no que for, né? Eu, por exemplo, trabalho com a radiestesia, com a energia fria vibracional, com o registro da memória celular, você com a numerologia mas tudo que nós fazemos é sempre levar o melhor para as pessoas para que elas realmente aprendam, né? As pessoas estão muito, elas estão assim muito perdidas, muito perdidas e, e, e elas precisam de uma orientação e dentro disso essa orientação vem, então como nós somos facilitadores de facilitar as pessoas, né? as pessoas a se encontrarem, não importa como, nas ferramentas que nós usamos, mas todas elas são de extrema utilidade. Um beijo para vocês também, para a Silvinha. Olha, eu falo que eu não vou parar de falar, mas com esse pessoal aí, né? me chamando, a Sandra, que faz o portal... O portão de Gaia lá, para quem quiser, é só procurar a Sandra. Depois ela pode pôr o número do telefone, que é um negócio fantástico. Para você que quer expandir, nossa, pode procurar. Vocês podem ver o meu lá e, e depois procurar a Sandra. Bom, gente, a Hermínia, estão todos aí, pronto. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Uh, agradeço, né? Gratidão a todos que estiveram lá e convidar você, especialmente, você, para estar conosco no próximo sábado e domingo. Sabe por quê? Vai ter a radiestesia e mantada magnética. Nós ainda temos algumas vagas, temos acho que duas vagas. E para quem se inscrever, para quem for, nós vamos dar um pequeno desconto. Não vou falar muito, mas um pequeno desconto sim. É, é fantástico, você vai estar com essa turma que já fez a energia fria e com a outra turma que vai vir só para a radiestesia. Olha, com um pêndulo, o uso de um pêndulo, você vai fazer milagre. Você vai fazer tudo, tá? Apesar de que tem a mesa né? que são quatro partes... A mesa quântica, nós trabalhamos com apostila, né? Uma apostila onde tem figuras, tem explicações do que é a radiestesia. Aí a pessoa pergunta assim para mim, Armin, é gratidão para você também, Silvinha. Muita saudade de você. Vê se você aparece, tá bom? Um beijo. Aliás, um, um beijo para todos que estão aí. Então, pessoal. A radiestesia, sim, ela, a pessoa ligou e perguntou se eu faço para casa, para ajudar, que a pessoa quer vender a casa, parece que a casa está toda impregnada, com certeza, com certeza, e é muito bem sucedido, porque se tiver alguma coisa que está segurando a casa, a venda da casa, aquilo vai sair imediatamente, não fica. E, então você quer fazer a radiestesia para qualquer coisa, olha, para receber para harmonizar chakras, para receber a espiral de luz, é, entra um pouco da energia fria também. É um negócio, assim, maravilhoso. Alberto Santini também está aí, né? um grande comunicador, é, assim, fantástico também aqui da Rádio Mundial. Um beijo para você, tá, Santini? Então, gente, o que nós precisamos fazer né, é nos dedicarmos àquilo que sempre fazer o melhor de nós. As tendências que nós temos vão aparecendo aos poucos. À medida que você faz alguma coisa aqui, você... eu conheço pessoas que queriam fazer, por exemplo, quando crianças, faculdade, vamos dizer, se formar em medicina, de repente foram parar em jornalismo. Por quê? Porque era uma ilusão, admiravam aquela pediatra, aquele pediatra, achavam bonita aquela pessoa, a maneira como aquela pessoa tratava, como cuidava. Por que que muita gente queria ser professor, né, ou professora? Porque a professora ou professor ensinou muita coisa, a dar os primeiros passos na vida. Então, a cultura tudo isso vem do professor. Então, as pessoas, quando estão né, começando na vida, elas querem ensinar os outros, porque é uma forma de liderança, uma forma até de você passar alguma coisa para o outro. E é isso que nós fazemos de uma forma muito... Uh, muito legal, muito bacana, podemos trabalhar com você em relação às suas escolhas, à sua espiritualidade, às suas travas, aos seus traumas, enfim, tudo aquilo que te segura. Você sabe qual é a pior coisa que tem, Auri? A pior coisa que tem são as crenças. Você sabe o que impede a pessoa, o, o, que, o que cerceia, o que cerca a pessoa do, uh, in, in, in, na, pior, na pior condição é, é o trauma que ela tem, é o medo que ela tem de Deus. Ai, mas a, até o ateu, não sei quem, não existe isso, gente. Por mais que a pessoa fala que não acredita, ela traz dentro da memória dela, dentro dos registros dela, a memória de Deus. Mas de um Deus bondoso, não, se ela é ateia ou ateu, é porque aquele Deus que foi mostrado para ela não era significativo para ela. Era um Deus que, que censurava, era um Deus que podava, como Deus que mostra na Bíblia, no Antigo Testamento, principalmente. Então, esse Deus, né, é, esse Deus não vale a pena a gente ter. Ah, logo, nós precisamos. Né? abrir a nossa mente, nós precisamos mudar tudo isso. E, e, por, e, às vezes, você deixa de fazer alguma coisa que você gosta, de ir para frente, de vencer, por medo de não ganhar dinheiro, por medo de estar pecando, por medo de, de não fazer o que seus pais pediram, por uma série de outras coisas, o que não é benéfico. Vale a pena o quê? Você aprender a cada dia, vale a pena você aprender a se conhecer. Vale a pena você aprender a você mesmo. Vale a pena você se digerir para não ter indigestão com os outros. Quando você está satisfeito com você, você não precisa engolir mais ninguém, sabia? Quando nós estamos satisfeitos conosco, ninguém atravessa o nosso caminho. O satisfeito, ele está completo nele, ele está bem com ele. Então, ele não precisa ficar engolindo o que o outro fala, o que o outro quer ou deixa de querer. Esse é um trabalho que eu desenvolvo muito bem com você, tá bom? Então, qual é o meu trabalho? O registro da memória celular, nós trabalhamos pelo DNA, não só pelo DNA, como eu sempre falo, eu acho bárbaro, porque tem alguns comunicadores aí falando também, né? Mas eu já falo isso há muito tempo, que eu comparo a pessoa com uma árvore. E a árvore... É a própria essência da pessoa. Ela tem que ter uma raiz, ela tem que ter uma sustentação. E como que ela foi parar ali? Porque ela vem de uma semente. E as informações da semente é que vão desenvolver essa árvore. Vão trazer todos os frutos que ela tenha, a florada, seja o que for. Vem daquela semente que está lá, que é a memória. Uma árvore pode ser mais fraca, outra mais forte, pode ter sementes, né? Eu estou com muito calor aqui, tá? <risos> As sementes podem ser, assim, sementes não muito proveitosas, outras mais proveitosas, mas a origem é a mesma. E a seiva da árvore é o nosso DNA, são as nossas células, é, é o que nos dá, o que nos vivifica, é o que nos joga para frente. E nós precisamos ah, justamente dessas informações para estarmos aqui. Mas o que nós não podemos permitir é que essa informação nos apodreça ou nos transforme no que nós não queremos ser. Por quê? Porque nós somos seres espirituais, em primeira instância. E como seres espirituais, nós precisamos, sim, saber do que nós gostamos e o que nós queremos fazer. Aí, quando você for lá, então, eu vou observar tudo que está acontecendo com você, eu canalizo o seu subconsciente e nessa canalização que eu faço, eu vou mostrando para você onde você recebeu aquela crença, aquele bloqueio, aquele trauma, o que foi que ocorreu com você, né? E, e aí eu vou mostrando para a pessoa e nós vamos liberando a pessoa, tirando essas informações negativas, essas cargas, esses pesos negativos. Bom, eu vou pedir para... vamos atender um ouvinte? Eu vou falar um pouquinho aqui, hoje eu não vou falar sobre a energia fria vibracional, a radiestesia magnética, nós vamos dar um desconto, né? Tem umas duas vagas lá, então, para quem se inscrever, ligar até quarta-feira, até quinta-feira, que quarta-feira é feriado, mas pode ligar, né? E, e, e já fazer a sua... Ah, eu vou me inscrever. Tudo bem, então, você vai fazer a radiestesia magnética lá, com imantada conosco. O número do telefone do meu consultório, para você ligar agora, Falar com a Mariana. Fala, Mariana, quanto que fica? Como é que é? A Mariana está me assistindo. Ela vai saber que eu estou dando um pequeno desconto. E aí pode falar com ela, que ela se vira lá, ela, ela, ela ajeita as coisas para você. É 29508343. 29508343. Ou você pode mandar um WhatsApp. O WhatsApp é 99675. 5250 99675 5250 tem ouvinte? Ah, o telefone daqui, gente. Para quem quiser ligar para cá, você está com pensamentos repetitivos com aquela angústia. Sabe, sabe o que é angústia? A pessoa viver no passado. Ela detona a vida dela. E sabe o que é ansiedade? ela ir para o futuro, quando uma pessoa fica no passado ou no futuro, como que ela está no presente? Estagnada. O que que ela está construindo? Nada. Aquelas informações estão sendo obstruídas, aí a pessoa fala, ah, eu encontro obstáculo, eu começo uma coisa, não dá certo, ela está com medo. Como que ela vai tocar uma coisa se ela tem medo? Ou ela uh, copiou alguém para fazer porque alguém deu certo e ela acha que ela vai dar certo também? As pessoas que ouvem os outros, cuidado! Não vai assim! Vai devagar! <coughs> Gente, não seja ingrato com você. As pessoas que são ingratas com elas, elas esperam gratidão dos outros. Sabe quando você vai ter gratidão do outro? Nunca. O que você ouve o outro falar é assim, fez porque quis. Você faz pela pessoa, a pessoa pede ajuda, você colabora e a pessoa fala assim. Depois, né? Ela fala assim, Ai, fez porque quis, eu não pedi. Deu certo. Olha só, o que essa pessoa vai ter pelo resto da vida? Nada. Nada. Porque a ingratidão já mora nela Eu não estou dizendo para ele ir lá e ficar ó, oh, ó, oh, você fez Não, mas reconheça E, e aproveita isso para fazer para o outro também Não fique embutindo as coisas dentro de você É engraçado que a gente que trabalha com canalização do subconsciente Você entra lá, né? você faz um check-up na pessoa Gente, o que você vê de mazelas o que você vê de passado tortuoso? Às vezes a pessoa fala, ai meu pai, era maravilhosa, ela nada. A pessoa quer esconder dela mesma. Ah, porque o padrasto. Gente, não é assim. Não é assim. As coisas, elas ficam travadas, elas trancam por, com tudo lá dentro. Aí dele tá aí também, a crise lá de. Ai meu Deus do céu, lá da Argentina. Ela também está aí. Um beijo, Cris, para você. E dele um beijo grande para você. E vamos atender um ouvinte. A Maria Luísa também está aí. Está sempre junto. Pessoal, desculpa, alguns passaram eu não consegui falar porque já foi aqui. Eu não consigo ver todos, tá bom? E vamos atender um ouvinte. Alô? Alô? Carmen? É, quem está falando? É Maria Gorete. Tudo bem, Maria Gorete? Tudo bem. A... Eu te conheço, né? Já. Ah, então tá O nome não me foi estranho Eu queria falar com você Mas a minha filha pode ser? Pode Não Se é. é, é, você dissesse é, é, o, o, o trabalho que você vai fazer hoje Pra ela Como o trabalho que eu vou fazer hoje Não entendi Não, o que você estava falando hoje na rádio você está falando é, eu, da, da energia Seja atenção Tá, mas o que, que você quer? Eu não tô entendendo é seja ela é perdida, assim, sabe? Com o futuro dela, ela tá muito insegura Ah, tá Tá, entendi Ela tá bem... Mas você também tá perdida, né, mãe? <risos> você tá mais perdida que ela <risos> Maria Gorete, eu vou te falar um segredo Pra você, só pra você, tá? Não. Ninguém tá ouvindo quando você gesta uma criatura, seja lá quem for, isso você não tem culpa, pelo amor de Deus. Porque a culpa é outro, ah, é outro acidente na vida de todo mundo. Sem culpa. Você está transmitindo para aquele serzinho que está sendo gerado aí dentro de você as suas inseguranças. E o pior das suas inseguranças é aquela que você resolve falar com ela, com aquela criaturinha, né com aquele bebezinho que está sendo lá, que está lá dentro de você, que vai ser formado com aquele embrião, você já está passando informações das suas crenças e fazendo um tipo de uma lavagem cerebral naquela criatura. Você pode ver que ela já vem com uma série de informações que você diz, nossa, de onde veio isso? É igual minha mãe, é igual a mãe do meu marido, é igual a avó, é igualzinho, porque você está passando. tá lá no DNA e tá na informação que você vai mandando para ela. Aí você vê nela aquilo que você passou, que você não quer ver em você. Entendeu? Se você fosse achada, você ajudaria ela a se encontrar. Mas talvez você esteja mais perdida que ela. Entendeu, meu bem? E provavelmente você já vem de uma geração onde as mulheres estavam perdidas. Sem saber o que fazer. Ah, sabe, você precisa sempre de um direcionamento, um cão de guia para te orientar. Entendeu, Gorete? Acho que sim. Você acha que sim? Você acha? Eu tenho certeza. Olha, senta e conversa com ela, fala, filha, isso que você está passando, você pegou de mim. Você é uma pessoa que tem o poder da, da escolha. E o que você escolher, eu vou te apoiar. Porque você vai sentir e você vai fazer o melhor. Começa a conversar com ela. Você vai ver que até você vai mudar. Tá bom, Gorete? Um beijo grande para você. Nada. Ai, ah, gente, está entrando tanta gente aí, a Naide também. Um beijo, Anaide. A Cris continua, a Maria Tereza. Tem mais ouvinte na Alô? Alô. Quem está falando? Eu, meu nome é Paulo. Tudo bem, Paulo? Tudo bom, e você? O que está? Eu estou ótima. Manda bala. Bom, eu, é, a minha vida, ela está meio parada, meio de a... Você toma algum remédio, Paulo? Toma. O que, que você toma? É... Eu e que é Bom, eu não a tua, você percebe o que faz a tua vida parar? Eu não sei. É a dependência que você tem... Desses remédios que foi dado a você aproximadamente uns 25 anos atrás, você começou. Uhum. Foi isso? Foi. Você teve algum problema e acharam melhor tratar com remédio do que tratar você em questão de... A, a, a parte psicológica, emocional. Você não era assim quando garoto. Você era um garoto esperto. É. Olha, eu, o que eu posso te dizer é, enquanto você continuar dependente desses remédios, e agora está mais ainda, e eu nem estou falando para você parar, pelo amor de Deus, você não vai conseguir agir por você, porque você não pensa, quem você tem a mente adormecida. Se você observar, Todo o seu lado esquerdo está dormente. Tem problema no peito do lado esquerdo. Tem problema o quê? Assim no peito, falta de ar. Sim, porque todo o teu lado esquerdo, meu anjo, está tá, uh, tá fechado. Faz assim, você não pode ir lá no meu consultório com alguém? Pode, pode. Liga lá agora e já agenda um horário e vai para lá. Tá bom? Tá bom então. E quero... Então, um beijo pra você. Tá todas as quintas-feiras, a partir das 11 horas da manhã, a gente temos um ambulatório por apenas R$ 62,00. Você quer saber mais de você? Quer receber energia fria vibracional? Quer entrar na frequência de luz? Ambulatório, todas pra quem não pode, né? Todas as quintas-feiras, a partir das 11 horas da manhã, temos um ambulatório com o Rony, você vai lá, você vai ver a, me, a beleza que é. E para quem quiser passar com ele também, tudo bem, tá bom? Ele é muito bom, é formado por mim. É, ele, ele tá indo muito bem, o pessoal tá gostando muito dele. Os tratamentos estão dando certo. E acompanhe minha agenda, vão lá no meu site www.armen.com.br uh, uh, www e entrem no meu portal também, o portal de Gaia. Vale a pena, porque lá você vai ver toda a minha agenda. É um portal maravilhoso, que conta um pouco da minha história. Ou no Face, curtam minha página lá no Face, tá bom? Vão curtir. E aviso os amigos de vocês, compartilhem o vídeo, avisem os amigos de vocês. Em breve eu vou estar tá aí nesse Brasilzão, indo para vários lugares, tá bom, gente? Bom... O que eu posso dizer para vocês, 2950-8343, é o número do meu consultório, 99675-5250, é o WhatsApp. Sejamos sempre na paz, luz e harmonia. Obrigada.